Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. População em situação de rua. Um exemplo agora, desses dias frios de, de inverno. Nós fizemos uma ação, inclusive com a CUFA, conjuntamente com a CUFA, e com o padre Júlio, padre Júlio Lancelotti, da Pastoral das Ruas, para ajudar a população em situação de rua. Um baita frio em São Paulo, todas as noites, hoje um pouco menos, mas está frio também, uh, e nós abrigamos essa população em situação de rua, pelo menos parte dela, uh, no metrô, numa estação do metrô. Primeira vez que o metrô Desde que abriu o metrô aqui em São Paulo, tem uns, sei lá, acho que uns 40 anos. Primeira vez que uma estação do metrô abriga pessoas em situação de rua para dormir. Legal. É, que a gente está num momento bizarro que tem muito mais gente na rua. Tem, especialmente, Dobrou. né? Dobrou. Igor, tinham 12 mil, hoje tem 24 mil, pelo último censo da prefeitura. Só na capital de São Paulo, né? Sem contar a região metropolitana e outras cidades maiores que tem também, infelizmente, população em situação de rua. Ah, é, isso é preocupante, né? E aí, nós, uh, junto com a prefeitura, convidamos.